Galera, o Major tá aí já, tá chegando finalmente E eu vou comprar e fazer aqui com vocês os meus picks no Major Eu vou comprar esse pacote aqui que dá 3 tokens souvenir Pra depois resgatar provavelmente do mapa Anubis Não tenho certeza ainda Vamos ver depois quando saírem as skins aí da coleção Anubis na versão souvenir E a gente tem que fazer esses picks, né? Fazer o um pequeno pra conseguir passar aqui pros níveis E tentar pegar o dourado ou o diamantado no redondo, né, cara? Eu não quero ficar com prata de jeito nenhum Uma história engraçada até, no último Major, eu fui pro Rio Assistir, né, e aí eu fiquei com O meu dourado prata, cara, porque Eu esqueci de fazer os pixels de um ponto pra frente, tá ligado? A viagem foi meio que correria e tal. Dessa vez eu espero não esquecer. E pra me ajudar, eu vou fazer um calendário aqui. Então, postarei todos os piques. Espero que eu e vocês a gente consiga diamantar esse redondo. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos. Ah, o... apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com essa partida. Olha só, é um só pra o... isso! <risos> ha. O que está acontecendo? Ficou sem munições?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 O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. E ó, antes de colocar qualquer time aqui, eu vou usar a HLTV como base para montar os picks ali. E utilizando aqui os times mais tops, eu vou tentar montar minha previsão aí. Tentar pelo menos passar dessa primeira fase com folga. O lance é acertar 5 palpites, 5 times no lugar certo. 3003. eu vou deixar para o final são mais complicados, eu vou garantir antes a G2 passando com certeza, e também a Faze, eu acho que esses times aqui, muito difícil eles ficarem, a não ser que dê algum pepino no meio do caminho, e eu já vou colocar também a Liquid, que é um time muito forte eu quero ver como é que vai ser, mas esses três times é praticamente certo e que tá no top 10 aqui de melhores times a Ancy também, eu vou arrastar ali, esses quatro picks aqui é pra ficar safe, depois disso aqui é completamente questão pessoal, e com o simulador dos jogos do Major, eu vou tentar prever já quem que seria o 0-3, algum time que já vai começar tipo, uma partida muito difícil, que por exemplo, é o caso da Mongols aqui o primeiro game é contra G2, muito provável que ele já comece em 0-1, então sei lá 0 3 dos possíveis times seria fluxo, mas eu não vou colocar porque eu sou do Brasil, provavelmente eu vou deixar Mongols, mas também daria certo tentar essa Saga Round ou Gamer Legion que tá aqui, mas eu vou deixar ali Mongols por enquanto. Então galera, eu acho que eu vou jogar mais safe, baseado aí nas estatísticas baseado em HLTV, e muito provavelmente esses são os sete times que eu vou escolher, mas assim, com mais certeza do quatro primeiros, e aí o 3-0 aqui não dá pra desperdiçar e colocar um time forte, porque é muito fácil também um desses times acabar 2-1, e aí não garante ponto nenhum, né, eu acho que aqui tá forte e o 3-0 tem que ser um time que fique aí provável que dê certo de passar mas não quero pegar um dos times mais fortes então eu vou dar uma analisada aqui, algum time que eu acho que já vai começar ganhando, e eu não coloquei tipo a Force já vai começar contra a Greyhound que é um dos times mais fracos provável que já ganhe um zero mas depois nesse cenário aqui que eu simulei, eles iriam jogar contra a Liquid aí, já é difícil. A Pense Ganhar do fluxo no primeiro game pega a phase difícil demais também de fazer 2 a 0 Se eu tivesse errado e a fluxo ganhasse da pen depois eles iriam jogar contra a Force. Eu torço muito para fluxo avançar, mas é difícil também colocar eles no 3 a 0 Baseado nisso tudo, um time que sobrou que eu fiquei neutro seria o time do SDY. Um monte. e O SDY tava jogando na navia e era um cara forte, mano. Recentemente, eles ganharam quase todos os games. Na realidade, os últimos seis games eles venceram. Então, aqui a. Apesar de eu querer colocar algum time brasileiro Eu acho que eu vou colocar um monte aqui E esses são meus picks Provavelmente não mudarei nada E eu espero que dê certo, cara Esses quatro aqui são os times que eu mais confio Porque estão no top 10 Os três times que eu coloquei ali na direita Mouse, e D Estão muito fortes recentemente Mas tudo pode acontecer Espero que dê certo E boa sorte para os picks de vocês também Nesse simulador que eu fiz aqui Eu acho que o cenário seria Que a PEN pode passar É um time forte Mas a real é que eu queria ver Dois times BR passando tanto PEN quanto fluxo, mas o problema é que a PEN enfrenta o fluxo já no primeiro game, então um desses dois times BR vai começar 0-1 Galera, boa sorte pra todos vocês aí nos picks, vamos ver se vai dar bom dessa vez pra mim e pra todos vocês também, cara quero diamantar esse redondo aqui A gente se vê na próxima, um abraço, falou!